Dentro do Sistema Solar, os astrónomos entenderam utilizar a unidade astronómica como unidade de medida para as distâncias entre objetos celestes. E a quantos quilómetros corresponde uma unidade astronómica? É igual a 150 milhões de quilómetros. Como podes ver, a escrita de distâncias em quilómetros à escala do Sistema Solar, e não só, também no Universo, envolve números muito grandes. É por isso que é preferível utilizar uma escrita simplificada, recorrendo, então, às potências de base 10. Portanto, 150 milhões de quilómetros escritos de forma simplificada correspondem a 1,5 vezes 10 elevado a 8 km. Esta forma simplificada chama-se notação científica. Um determinado número está representado em notação científica quando está na forma de A vezes 10 elevado a N. Isto é, quando o número está escrito como o produto de um número entre o 1 e o 10, incluindo o 1, por uma potência de base 10, cujo expoente é um número inteiro, de valor igual ao número de casas decimais que a vírgula se desloca. Vejamos alguns exemplos. Para transformar 780 mil num número escrito em notação científica, temos de fazer o seguinte. Primeiro, deslocar a vírgula até encontrar um número que esteja entre 1 e 10 incluindo o 1, neste caso 7,8, que será então multiplicado por uma potência de base 10 e o expoente será igual então ao número de casas que a vírgula se deslocou. Vejamos o número que vimos anteriormente, 150 milhões, que em quilómetros é igual a uma unidade astronómica. Como é que se converte para a notação científica? Primeiro, encontramos o número que esteja entre o 1 e 10, incluindo o 1, neste caso o 1,5, que será multiplicado por uma potência de base 10 e o expoente será o 8, que corresponde ao número de casas que a vírgula se deslocou. Voltemos ao nosso sistema solar. São muitos os quilómetros que vão desde os planetas apresentados até ao Sol. E imagina, como é que seria fazer cálculos com estas medidas? Implicaria o uso de números muito grandes. Não faz sentido. É por isso que usamos a unidade astronómica. Para perceber, resolvamos o seguinte exercício. A distância entre o Sol e Saturno é de aproximadamente 1.500 milhões de quilômetros, exatamente o valor apresentado. A quantas unidades astronómicas corresponderá? Para sabê-lo, basta fazer a conversão usando uma regra 3 simples. Como vimos anteriormente, sabemos que 150 milhões de quilômetros correspondem a uma unidade astronómica. Portanto, o valor da distância média entre o Sol e Saturno será igual a X unidades astronómicas. Resolvendo em ordem ao valor que queremos determinar, temos que X é igual ao produto da distância média entre o Sol e Saturno vezes uma unidade astronómica, a dividir pelos 150 milhões de quilómetros. E fazendo os cálculos, temos que X é igual a 9,53 unidades astronómicas. O que é que é mais fácil? falar em quilómetros ou falar em unidades astronómicas. Agora já percebes porque é que é mais fácil usar as unidades astronómicas para expressar distâncias dentro do Sistema Solar. Como já estudaste em sala de aula, usamos a unidade ano-luz quando pretendemos expressar distâncias a objetos celestes que se encontram muito para além do Sistema Solar, pois a unidade astronómica já não se adequa por ser muito pequena. Na imagem temos o enxame de galáxias IDCSJ1426. Os astrônomos sabem que a luz emitida por este enxame de galáxias demora cerca de 10 bilhões de anos-luz a chegar à Terra. Relembra, um ano-luz define-se como a distância que a luz percorre num ano. Ou seja, a luz percorre num ano 9... No... Espera, lembras-te da anotação científica? Assim conseguimos expressar melhor este número. Logo... Sabendo que a luz percorre num ano 9,5 vezes 10 elevado a 12 km, tens noção de quantos quilómetros corresponderá 10 bilhões de anos-luz? Muitíssimos com certeza. Para perceber a dimensão do ano-luz, resolvamos mais um exercício. A Via Láctea. A Via Láctea é a casa do nosso Sistema Solar. Tem um diâmetro que mede 160 mil anos-luz. A quantos quilómetros corresponderá? faremos este cálculo através de uma regra de três simples. Como sabes, um ano-luz corresponde a estes quilómetros todos. De tal forma, 160 mil anos-luz corresponderão a x quilómetros. Resolvendo em ordem a x, que é o valor que pretendemos determinar, temos que 160 mil anos-luz correspondem a. Como podes ver, este é um número muito grande. E que tal escrevê-lo em notação científica? Fica 1,5 vezes 10 elevado a 18 km. Portanto, 160.000 anos-luz correspondem a 1,5 vezes 10 elevado a 18 km. Como podes constatar, um ano-luz é uma distância muito grande e mil anos-luz, muito mais. Mas afinal, o que é que isto significa? Significa que se fosse possível viajar à velocidade da luz numa nave espacial, esta nave espacial demoraria 160 mil anos a atravessar a galáxia. Ou seja, 160 mil anos para percorrer estes quilómetros todos. Acabamos de ver duas unidades de medida muito usadas em astronomia. A unidade astronómica para medir distâncias de astros no sistema solar e o ano-luz para medir distâncias de astros além do nosso sistema solar.